Nesse verão, com um gesto bem simples, o Paulo economiza energia. Assim como a Ana, que facilita a sua vida e ajuda a cuidar do meio ambiente. E por falar em cuidar, é isso aí, Ana! Cuidando a conta de luz não subir muito. Agora é só relaxar, que nem o seu Nestor, que usa o WhatsApp para pedir a segunda via da fatura. É fácil e ainda sobra tempo para curtir o verão com quem mais importa. E a EDP está sempre pronta para ajudar você em tudo o que precisar. Porque estamos todos ligados no verão.